Oh, vou deixar na hebra do Pedro. Tá. Ah, tá ali, caralho. Vou anotar pra você aqui. Salve. Ô, oh, Core, você tá. quer namorar o caralho nessa porra? Que namorar? Que que foi de namorar? Ai, Pedro, você é idiota? Que que não? Você tá falando pro Pedrão? Pedrão, você é idiota, velho. Não, ela não, não falou vez. nada pra eu mim, eu não. Tá ah, se entregando aí. Vou, não? Quer usar? Não, não, eu ia deixar 10 LSD da crise aqui no meu quarto. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Os dois fofoqueiros, meu. Sou mesmo? Eu não falei nada. Tem sim, eu não tô, não. Pegou o brabo do pai. Oi? <risos> eu vou me embora, acabou. Eu vou me embora. <risos> <risos> eu não grado mais. Ela, Ô, Cor, eu vou tá me embora, sou eu. Eu vi o beijo pra você. É vocês. mesmo? Beijo Aham, ao seu delas. Dela. Dela. Dela. Dela. Dela. Dela. Se quando é <risos> coisa. Ô, <risos> oh, Pedrão. Tava no meu celular com ela, aí o. Aí meu. Aí a. A Maitê falou. Negócio de moedade. A hora que eu falei sem querer homenagem. Que? Celular. Eu, tipo, alguma coisa menagem de homenagem. A... Aí eu sem querer eu falei. Alguma coisa de homenagem. Aí a, a, a Martina, que gosto? Eu falei, quê? Que? Que? que? Ela, que ela quer fazer homenagem? Que... Sim, com ele e com o Américo. E aí, Cor, como vai ficar isso assim? aí? Não, não ele com. Se fosse outra, eu até eu aceitava. Se fosse Mas outro? Pai... Ou outra? Eu... Outro. Outro, é, outro é, outra. Não, se não, ela realmente, quiser. Realmente, realmente, realmente, realmente. outro, outra quem você faria, Corey? Quem, quem você coisa. faria? Pedro, Pedro muito. Graças bolo. a Deus, amei. Não, mas eu não aceito. Hayato também, eu tô querendo o Hayato. Não, mas Hayato tá é casado com e o Painho do Zé. Opa! Vou mostrar o dedo no meio. Com quem eu faria? Brian, o Brian tem medo. Com Ana Maria Braga. O Brian. Só tô falando homem. Fala, lá, mulher. Deixa eu ver. Ei, que... Ai, ai, ai, cara! Você acha que eu vou esconder que eu faria homenagem com a Ana Maria a Braga? Fazer um... Não escondo, não escondo. Não escondo que eu faria homenagem com a Ana Maria Braga. Eu, Martini Dandara, era bom, viu? te falar. Para, não me bate. Tem que entender minha, minha... Eu vou ser sincero. Quer que eu minta pra você? Então tá bom. Não, não faria, homenagem... faria homenagem... Com Nossa, Cory, não faria homenagem com ninguém. Sou muito fiel. Não tenho nenhum interesse fiel. na eu Ana Maria minha, Braga. Eu mesmo, né? muito fiel. Você falou, vocês é So, tenho muitos endereços, sabe? Não eu mas... eu ironia, você falou que eu... Na ironia, Ai, não é na ironia, cara. Não é na ironia. Sai de perto, não é na ironia. É na ironia que eu não faria homenagem com a Maria Braga, porque eu falei que eu faria, você ficou puto na bica. Sai de mim, cara. Nossa, eu vou ter que mentir tudo pra você a partir de agora. Gente! Sai! Oi, pessoal, eu tô nada, chega aí. Então, é que assim, eu tô manchando um carro. Ah. Só que eu tô no norte, eu bati. Eu tô sangrando, não tenho um gás. Nossa, pera aí. Eu lhe ajudo, Cris, me manda logo. Você ajuda, Cor? Tá bom. Eu tô meio ajudante, viu? Hoje eu ajudei tanta pessoa. Verdade. Olha humilde. Para de querer me bater, cara! Pode as coisas não são resolvidas já, assim! Eu ajudo as pessoas e eu recebo o quê? As coisas são é resolvidas é com sinceridade. Meu pai, aí é triste. Não, participa, só você fechar o olho e espera. Ah, mano, o bicho. Meu Deus, o bicho tá voando, gente. Para cara! Vai sim, eu sei que eu vou me decepcionar e ficar e aí... nunca mais confiar em você se você fizer isso. você me jogando. bater fã que não vai. Ela ficou puta porque ela perguntou assim, com quem você faria homenagem? Eu falei com a Ana Maria Braga, e ela ficou puta e me bateu. Faz até sentido um pouquinho. Obrigado. Obrigada. Que isso que Pera, o que, que faz entre... sentido? Agora vocês decidem. o que fazer. Não, não, esse cara <risos> é foda, é complicado. Não, <risos> escuta. Não. Escuta, eu ia como te como bater você não? falou na ironia. Ai, você fiel. Não, eu tô tá falando, falando na ironia que eu não faria homenagem com. Quer dizer, não que eu não faria, mas, não, mas que, não que não se não eu fosse, já fosse já fazer homenagem eu não faria com a Maria E além da Maria Braga, Mais alguém? Deixa eu pensar. Ah. Âncora do Jornal Nacional junto com William oh, Bonner, né? não lembro o nome dela. minha irmã, é merma, gente. É não, Fátima Bernardes não. <risos> Qual que é o nome dela? Eu vou pensar que eu tô ficando com você, pô. Qual que é o nome dela? Ah... Uh, você sabe, sim, sim. a Âncora do Jornal Nacional. Sandra Neyberg. Não, que Sandra nemberg! Fátima <risos> Bernardes. Não, Renata Vasconcelos. a mesma coisa. Não, Fátima Bernardes não é, é mais é âncora bom. há muito tempo, gente. A Renata Sabe Vasconcelos. Sabe quem vai virar uma âncora? Sabe vai virar uma âncora ah. dentro do, do mar? Ah. Ele, então. Você. Nossa, que bom que a gente não pode conversar sobre esses assuntos, adeus. <risos> que? É eu te atropelei? Não. não, tá não, tirando. Nossa, ah não, nossa, você mancou. Nossa, brincou. nossa, nossa... Vamos pro hospital. Eu não tô negando nada, viu? Qualquer Ai! Nem é louco. Ai... Eu me machuquei muito. Vamos no hospital, vem cá. Eu que levei okay. uma... Uma luta eu nem sabia que eu conseguia lugar. machucar ninguém com a bicicleta. Eu levei uma, uma roda na cara. Não, tá bom. Bom saber que eu não posso falar esse tipo não de conheço. coisa com você. Tô... você. sabe com quem que não, eu faria? Vou no... te falar. Tem vários no... nomes aqui. Um... Pode, Pode falar. Do lado da do... praia. Brad Pitt, Nicolas Cage. É. Nossa, Nicolas Cage é foda. Olha, Nicolas não, Cage? Nicolas Cage? Ela falou que é namora. Dá pra, dá pra me cruzar uhum. esse namoro, uhum. namoro uhum. dela, Dá pra. Me... Uhum. Aham. Ariel. Certo, Ariel, o, é. o MC? Ariel. Nossa, que coisa é. demais. Eu quero acabar o com o MC. Um o MC, Ariel. De... Sim. Caralho, quase. William Bonner. Ah, o William Bonner é bacana demais. <risos> Renata Shop. Vasconcelos também. Sim, também faria. Ela é bacana. É. MC Kevinho. Caramba, é só os MC. MC, MC? Da... Caralho, MC Davi! Sim, eu tenho bastante... Você gosta de ele. MC? Tem me ligando. Meu Deus, é a menina de novo. Quem? Alô? Ah, é o Core. Oi.